Ei, hey! Redentivos Ninja, seja bem-vindo para mais um último vídeo de gravação. Que eu tô gravando, é o último vídeo, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. E eu estou aqui com o Renom, Renon BR, que vai jogar uma partida comigo. E eu vou ser neve. Eu vou ser neve. Eu primeiro eu tenho que mostrar umas coisas aqui. É, eu tô jogando muito Desafio Ninja da neve, eu tô viciado, gente, meu Deus, que jogo bom. É o meu jogo preferido, eu já liberei várias coisas. Olha o tanto de coisa que eu liberei. Deixa eu mostrar aqui o que eu tenho, né, das coisas do desafio neve, olha, eu já tenho a roupa da neve Cadê? Até para me encontrar aqui, isso é difícil, eu tenho as coisas, as bandanas, é, as faixas da neve Tenho essas, es... ah, as braçadeiras da neve Tenho esse aqui é a engrenagem da neve. Tem o frasco de pimenta do fogo. Tem um aquário. É. Quase todas as coisas. É. Eu tinha bugado, eu também buguei. Desculpa. Eu buguei. Também. Ué, ele saiu. Vamos começar aqui, né? Porque. Porque, né, pra mim, eu vou batalhar contra o Trusk hoje Eu vou batalhar contra o Trask só falta uma partida pra mim conseguir Primeiro eu vou essa partida aqui, depois eu vou batalhar contra o Trusk Não tô enrolando não, tá, gente? Eu vou batalhar contra o Trusk então, Primeiro eu quero uma partida, meu Deus, a tela, muito legal Vamos ver se eu vou cair com ele, porque deveria existir uma party onde você pode hum, uma festa é uma convidação que você pode convidar seus amigos para jogar vo com vocês Será que eu caí com ele? Eu não caí. Ah, eu caí, ele foi fogo. reino BR. Aí, então bora, vamos ganhar, né? Ele é o fogo. Então eu vou tentar o TGL Meu Deus, já começa assim. Eu sei que essa partida vai demorar. Eu já tô prevendo. A partida vai demorar, gente. Meu Deus. Coloca já atrás, a gente não vai conseguir é, o round bônus, que eu queria o selo, o último selo do round bônus que eu tô que eu tô demorando pra conseguir sair de perto de mim. Eu não quero que você encoste em mim. Eu vou descer pra trás. E vou atacar mais uma vez ele. Vou chamar isso aqui de Ronaldinho. outro de Robertinho. E o outro vai ser a minha, vai ser Carlinha. Ronaldinho, Robertinho e Carlinha. É, e os, esses dois vão atacar o da água. Meu Deus. Derek, sai daí. Gente, a gente não pode perder nesse vídeo. Tá, eu vou aumentar aqui a vida da água pra ele não morrer. Ele vai pro outro lado, sendo que o outro vai subir e vai dar a paulada nele. E ele, com certeza, ele tá com um pau ali mesmo, de neve. Meu Deus, o meu time vai morrer, gente. O fogo morreu Estou sem carta Gente <risos> Ah, ele vai usar a carta é... O que, que eu faço? Tá, o da água eu não, não conseguiu Eu não consegui Tá, eu devia ter atacado O outro que estava com pouca vida Meu Deus, Derek O outro não vai reviver, não? Ah, ele vai usar a carta já Esse aqui vai demorar Ih, porque eu mudo pra esse lado? Ué, gente Cadê? Tá, tá demorando um pouco Já saiu do beta Então você não precisa mais entrar naquele site Que antes você teria... Ai, você quer bater em mim Ó, eu vou usar minha carta Ai Gente, chocado Vou usar minha carta aqui Ah, o jogo já bota difícil pra gente... Mas eu não vou desistir não, vou continuar Ô louco, fizemos três combos, o bagulho é louco Ó, o do fogo vai atordoar eles, então a gente vai ter mais uma jogada É, o da neve vai dar vida pra mim, porque eu sou, eu sou o único que tá na zona O da água vai remover muita vida, a gente ganhou o removedor de impurezas e força Quer ver o que vai dar um em mim? Isso, bate em mim ele dali vai morrer Agora eu vou te atacar filho. Bora todo mundo nesse outro que tá atrás Do que tá pegando fogo Olha, Fogo do rabo ali Porque ele já vai morrer Entendeu gente? E aí tá com a bolha de proteção também Olha lá, já morreu Ai Morreu filho Atacou mas morreu 1 minuto e 53 Ah, pelo menos Vem um fácil pra gente né pelo amor de Deus, deixa eu aumentar a água aqui do... E todo mundo já usou a carta, menos eu, né? Já usou a carta revive. Você porque que eu tô dando um negócio pra ele, sendo que ele tá com a bolha. Agora não tá mais. É... é porque o do fogo tá fora do meu campo de visão. Como é que eu vou clicar aqui? Então vai ficar sem receber vida. Vai estar sem receber vida. Ah, eu devia estar atacado. Ai, como eu sou burro. Ô, fogo, sai daí pra mim te dar vida Ah, esse que foi rápido, isso aqui foi rápido, aqui foi rápido. Aposto que faltou um minuto Vamos, gente Um minuto e sete Derek, Vou fazer assim, ó Nossa, todo mundo já quer acabar com ele Porque ninguém suporta esse, esse gordo Igual eu Todo mundo quer acabar com ele mais rápido porque ele demora de morrer. Mas eu também não gosto daquele magrelo ali. Eu, eu prefiro o outro, que é.. O do meio, né? Que ele é.. Ele é muito bom, gente. Eu, eu gosto daquele capanga do outro. Meu Deus, é vir. E já removeu as duas pulhas. Da água e de mim. Já vou atacar ele aqui. Olha lá, o fogo já matou ele vocês devem, Olha o d'água, vocês deveria ter atacado esse aqui Pronto, agora posso dar vida pro fogo Ah não, ainda não, ele ainda tá fora do meu campo de visão Ali não dá, ali não dá Ah, matou, a gente vai conseguir o round bônus, mas eu não vou conseguir o selo Ah, a gente não conseguiu o round bônus é isso mesmo, Brasil. Deixa eu ver se a gente vai conseguir. Ah, a gente não conseguiu. Vamos. Que não. Você. Neve. Vamos. Não vou perder tempo. Que eu quero conseguir ser o ninja do, da fogo. Ou o ninja da neve completo. Que minha cabeça não tá muito bem, não. É, gente, tem um problema, eu não consegui ir com ele Mas eu vou tentar isso aqui, eu vou deixar gravando Ah, ele já saiu, também vou sair Beijinho no ombro Não, gente, esse povo que fica saindo Que sai, desiste, abandona a partida Eu não entendo porque eles abandonam Acho que eles não caíram com o um amigo dele Eles vão e abandonam eu vou tentar de novo, assim Ah, pensei que eu iria Acho que caiu com o mesmo Quer ver que vai sair? Fazer assim Eu vou dar pausa Na hora que eu sou o ninja do fogo É, na hora que eu sou o ninja da neve Eu vou ser... Eu vou voltar e vou batalhar com o Tusk. Gente, aqui eu acho que finalmente eu consegui Será que eu consegui? Todos os objetos do ninja, neve então gente eu queria eu esqueci de avisar que para você estar entrando no servidor do é, do bagulho lá do nódio picante do zanzinho né, eu esqueci de falar no começo do vídeo como não tem um vídeo não tem edição aí é, eu, não, eu não coloquei a intro mas quando o vídeo que tiver edição vai ter a intro do zanzinho da do picante macarrão picante e agora eu vou desafio ninja da, da neve Eu queria mostrar antes Os meus selos Ah, isso aqui ah, Isso aqui é do vídeo anterior Olha o tanto de selo Que a é o profissional da neve Conquista pedra da neve Conquistei vários, vários selos da neve gente Deixa eu ver onde é só falta o combo de 4 ninjas, jogue uma carta especial junto com todos os ninjas como eu pensei. sensei Essa vai ser fácil de fazer E derrote o mestre da neve E força completa, conquista uma rodada bônus com força completa Eu não entendi esse muito bem o que é pra fazer Eu acho que é pra conquistar uma rodada Ou é pra terminar a, a rodada neve Pra terminar a rodada Pra terminar o bagulho lá, né? Pra gente conseguir é, Depois eu volto com vocês a gente conseguimos aqui entrar em uma partida Depois de dois minutos Contra o Tusk Dessa vez a gente não vai lutar contra O Sincer A gente vai derrotar O Tusk Que é o último Meu Deus, eu não consigo Ah, eu consigo Vai, meu filho! Fiz o primeiro ataque meu Deus! Que é isso, José? Gente, ele é muito forte. O bagulho é louco. Quem será? Quem será? Eu não tô me lembrado muito dos ataques dele. Gente, eu já tô morrendo aqui, ó. Sem ser faz alguma coisa aí, José. Só se deveria atacar também, né? A gente vai perder, gente. Ó, quem souber jogar o... Esse pra, pra gente ir... E o sensei vai fazer um ataque? Eu vou usar minha carta revive depois. Aqui pra baixo, aqui, pra mostrar isso aqui, Ah, sensei fez um ataque. Eu vou usar minha carta aqui, Será que ataca ele? É porque a carta só dá em nove quadrados, então... Eu acho que consegue atacar ele, porque ele é grande. Meu Deus, eu... Gente, eu odeio pra faz isso. Acabei de me lembrar que eu não gostava disso. Rapaz, Tusk. Eu vi, eu... Eu assisti a história do Tusk e do Sensei E, gente, eu achei tão bem Eu morri Tem que usar a carta, né? Ou oh, será que alguém pode me reviver? Eu, eu não tô afim de usar a carta agora Ah, o do Fogo vai me reviver Ó oh lá, o Sensei vai fazer um ataque Mas seria bom todos fazerem um ataque Então alguém que puder Quem souber jogar O desafio... Ninja da neve, ó oh, vai todo, pera, deixa eu fazer um ataque, ah, mas eu já fiz Combo louco, ah, eu não fiz, gente Na próxima fase, Eu preciso sair do meio, José, agora eu tô me lembrado Gente, infelizmente ele não vai conseguir derrotar ele A vida dele diminui muito pouco. Eu vou restaurar a vida da água aqui. Sensei a é ninja da neve e só coloca a carta de fogo. Hein? Minha história dos três elementos ninja que eu tô fazendo no Wattpad. Eu lancei a primeira temporada toda. Eu morri. Eu vou reviver a vida do fogo porque ele me ressuscitou. Hum, agora que eu tô me lembrando aos poucos Essa primeira vídeo aqui é só pra lembrar De como é e como é que se joga Se eu sei fazer o próximo ataque Eu vou fazer Derek Ih, eu, ó, eu vou usar a carta Senão não vai dar não Ah, o do fogo é muito fofo Ele vai me reviver Olha lá, o vai fazer um ataque Ah, mas ninguém vai fazer também, né? Ah, não ganhei o selo Deveria todo mundo fazer o ataque O engraçado é que eu coloquei lá a carta lá atrás é, a gente não vai conseguir, gente Quem souber fazer Eu quero arrumar uma equipe Que sabe fazer Ah, que delícia, ser vida hum. Quem souber jogar comigo Pra gente tentar fazer os selos Os dois selos Será que eu vou conseguir? Porque eu, eu, eu sou muito pessimista por exemplo Como agora que eu tô fazendo eu Porque eu não acho que eu não vou conseguir Ué, você vai colocar essa carta vou Colocar a carta em cima do Tusk, né querido Muito efetiva a carta, parabéns Mas eu tô bem fiz mas eu sabia que minha carta dá vida Então se eu não, não tivesse ajudado da água agora ele teria morrido Realmente, ele ficou bem forte É, o vai fazer um próximo ataque, é, será que é da água? Meu Deus Mor Morreu aqui, ó Então vou fazer assim, eu vou ele Ele tá demorando muito pra gritar, louco, já tô ficando estranho Não seja em mim, não seja em mim Tá, gente, a gente tem chance de ganhar Porque a vida de todo mundo tá amarela Eu ganhei uma carta Vou esperar o sensei fazer o próximo ataque Se ele não empurrar pra trás, né E eu fazer de bocó Vai ficar assim, estourando a vida da água É... Ficou fez uma tarde, sensei, esperando só seu ataque para a gente fazer um selo Se a gente conseguir fazer esses dois selos, últimos, último, só vai sobrar aquele selo difícil Ai Vamos sensei, sensei, sensei, ele deveria estar atacando também, né? Não fazendo sua carta você vai fazer um ataque, se eu não morrer, quer ver que eu vou morrer? Eu tenho uma péssima sorte Aqui, ó Quero colocar aqui Vamos, água, faz um ataque ah. Eu não vou conseguir Tá, o sensei vai atacar o quê Vai atacar água Neve Ele vai atacar água Gente, a gente vai vencer Vou atacar também A gente vai vencer Falta 20% do Tusk Meu Deus Eu não acredito que ele fez isso Ele tá morrendo Batalha final, primeira vez e nós vencemos. A gente conseguiu... O vídeo 9. Só 615 de moeda por derrotar o chefe. Parabéns, em Clube Pinguim, Parabéns. Cadê o último vídeo? Como eu não sei. Tusk é derrotado. Emocionante. Na minha história, o Tusk só é derrotado na quinta temporada, pra vocês verem. Tanta então, tá, gente. Ele terminou a saga do desafio ninja pra mim. Ninja Neve terminou pra mim. Ué, o, que eu, o que, é que eu consegui? Ah, tem as animações. Olha que legal. Que legal, gente. Eu pensei que eu tinha decorado meu livro, né? Meu livro de selo, cadê? Aí ah, eu gostei, gente, do final. É. Derrote o Mestre da Neve. Não sei porque chama ele de Mestre da Neve. Eu pensei que eu tinha decorado esse livro aqui. Tem que arrastar, meu Deus. É, é isso, gente Acabou Agora eu vou focar nos outros selos De Ninja da Neve Ninja da Neve não, gente Eu não sei nem mais o que eu tô falando Acabou o vídeo, tchau, beijo Pronto, aqui tá bom, tá ótimo